E aí, meu consagrado, tudo beleza? Ó, oh, esse episódio vai começar aqui com um, um relato. Eu fui arrancar um negócio aqui pra mexer na minha luz, tirei um pedaço da minha unha. Meu amigo, é na mão que eu desenho. Eu tô sofrendo aqui, deixa eu mostrar pra você. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Ó, ó. Olha, olha só essa desgraça. Meu Deus do céu, perdi um pedacinho da minha... <risos> Mas, Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rougens Bruxens, o meu nome é Guilherme Fritz E eu estou aqui pra fazer mais um desafio de meia hora Que nem aquele outro lá que foi um vídeo de A.S. Lemelech. Esse aqui vai ser um vídeo normal Porque eu posso gritar E, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar reproduzir o rato Dorimé Em 3D Usando aquelas táticas de modelagens tradicionais no Blender Então, ao invés de fazer aquele negócio meio... Tipo, antes que você pergunte, né? Nossa, Guilherme, mas o ZBrush não é melhor do que o Blender? Eu vou fazer aqui aquela modelagem poligonal ponto a ponto Que também dá pra fazer no ZBrush, mas lá é muito pior, pela minha opinião Então aqui eu vou fazer... Porque eu tenho, eu, eu, na melhor ou pior no meu caso É, eu conheço as ferramentas e os atalhos E posso fazer com mais velocidade É por isso também que eu não estou utilizando O Blender mais novo, porque eu tô todo perdido Lá ainda, aqui eu posso, eu posso Focar no, no speed, beleza? Então, nós vamos fazer isso aí, em meia hora ver o que acontece, pode ser que não dê certo Tá bom? Não vou... <risos> então vamos nessa, eu vou dar start aqui no meu reloginho Tá na hora, agora, agora lascou nem, nem vi fiquei, se minha mesa tá funcionando Se as coisas estão funcionando, como é que eu vou começar isso? Vou começar com um plano, e vamos, vamos pegar ele aqui, vamos começar a editar esse negócio Vamos virar ele 90 graus no eixo Certo, vamos jogar ele um pouquinho pro lado Vamos pegar ali aquele modificador de Mirror, ok Vamos lá então, eu vou transformar essa tela Aqui em um outro 3D, view eu vou deixar esse, aqui, esse view aqui desse lado de, de um outro ângulo, assim, só pra gente ter um pouquinho Mais de apoio. Ai, meu Deus, já foi muito Tempo. Ok, vamos vamo fazer naquela Estética low poly que você já conhece Aqui no canal, que foi a estética Que eu tô usando pra fazer os, os personagens Dos nossos jogos de morango também ah, Tá funcionando a cabeça do rato Puxa mais assim, só pra gente ter Uma deformação mais amigável Acontecendo aqui. Não que isso daqui Esteja muito bom Tá bom, tá bom. Temos a cabeça de rato Demorei quanto tempo? minutos pra fazer a cabeça do rato Eu acho que esse vai ser um desafio de uma hora <risos> E o nosso dorime vai ficar... <risos> tá ficando muito bom já É, esse, esse desafio não vai dar pra fazer em meia hora Apesar que são 24 minutos agora, vamos ver se a gente consegue Ah! Tá, tem que fazer aquele chapéu dele É... Tá... Ai meu Deus do céu Aqui vai ter um triângulo mesmo Não tô nem aí, eu tô fazendo isso aqui por fazer mesmo O chapéu existe! Eu acho que na cabeça dele Vai ter que ficar com uma curvinha Vamos juntar a orelha dele pra cá Ficando maravilhoso Vocês estão vendo, né, pessoal? Esse canal aqui é dividido entre filosofias malucas da vida E eu tentando fazer um rato sofrendo É mais ou menos isso Ok, passou 20 minutos A gente tá na cabeça desse, dessa criatura ainda Eu não sei não, galera Eu não sei não no, no desafio de desenho eu tenho certeza Porque eu tenho muito mais experiência Mas aqui... Ai, que coisa horrível James, você tá ouvindo alguma coisa nesse fone? Na verdade, não eu acho que eu vou tirar a cabeça do nosso rato tá pronta Ótimo E agora a gente só precisa de um loop aqui no meio dessa cabeça Por quê? Porque vai ficar muito bom assim Assim, é, é, Eu tô fazendo isso porque vai ficar melhor Tá bom, tá bom Vai sair o um rato daqui, eu prometo para vocês que vai sair um rato daqui Vamos pegar esses dois espaços Destruir aqui, fazer um buraco porque aqui, meu amigo, vai sair os braços desse rato. Eu acho que eu vou adaptar. Ao invés de ser uma, uma senhora, diferença significativa, eu vou fazer ele como se o bracinho dele já tivesse esta capinha. E agora isso aqui tudo vai ter que dobrar, meu amigo. Você vai ter que se virar aí, rato. Você que lute. Eu tenho certeza que todos os artistas 3D estão, estão se sentindo lisonjeados com tanta é, a técnica boa, e, e, e, e, boa <risos> e a boa topologia que está sendo trabalhada aqui. Está todo mundo muito feliz nesse momento. Sorrindo. A mãozinha mais feia que esse mundo já viu. Então, um dedo, dois dedos. Como é normal dos ratos terem, né? Dois. Eu tô achando que esculpir um rato em 3D não vai ser possível. Bom, esculpi tudo bem. Eu queria fazer cor também, né? Tá ótimo. Olha que maravilha. É, eu vou ter que ser bem econômico aqui. Essa na... é uma peça de xadrez mais feia do mundo. Ele não é assim, né? Ele tem, um, ele tem uma costinha Ali, né? E Vamos fazer umas costas Pra esse rato, muito bom Ele tem uma capa também, esse desgraçado Então eu vou, eu vou fazer essa capa Do modo mais preguiçoso que eu consigo pensar Ok, eu tenho 5 minutos Eu vou me dar mais meia hora pra concluir Talvez uma hora seja O tempo mínimo que eu precise Pra fazer esse negócio daqui funcionar Então vamos ver se vai dar certo Vamos, vamos descer agora Quase tudo Olha esse rato, que elegância Agora a gente pode colocar aqui uns, uns loops. Mas se a gente fizer algo assim, a gente consegue dar um extrudezinho e a gente já não vai ter que pintar essa diferença. Ela já vai estar tá aqui direto no boneco. Esse boneco tá ficando muito elegante. Tá, vou aumentar isso daqui. Ah, tá uma... Olha que dorimético. Isso aqui para rigar vai ficar uma beleza. tenho certeza que não vai ter nenhum tipo de problema aqui. Uma perninha pra ele Beleza, vamos fazer um pé pra esse rato Começa um pé bem pra cá, assim, bem pro ladinho A perninha dele vai estar tá pro lado, abertinha A gente vai pôr aqui, um, isso daqui E esses três, ó A gente vai estrudar pra frente É, tá bom, daqueles lados Ó, ah, tá ficando maravilhoso E com isso, encerra-se O meu tempo de meia hora Pra fazer o rato Dorimé. Eu fiz o corpinho do nosso rato O corpo do rato tá pronto o pé dele tá pra cima <risos> Realinhar este pé dele Com a vida real, né A realidade, isso aqui não tava, não tava certo não Não é o um pé perfeito, mas nada nesse bicho Tá perfeito, a gente extruda isso daqui pra baixo E isso daqui pro lado Eu acho que é quase isso, eu acho que ele só precisa Isso daqui precisa subir um pouco mais cima dele <risos> Seria muito bom se desse pra cortar Pela metade acho que tá melhor. Cadê o rabo desse rato, hein? Tá aqui em cima? Precisa de um rabo Tá bom, vai dar certo o vai dar certo o que, que, o que pode dar errado? É um, ra é um rato dorime. dorime? Vai dividir a mão na parte superior e inferior Eu acho que o nosso rato tá cortado Agora vamos fazer o unwrap dele A gente vai botar o esqueleto no modo, no modo automático E vai dar tudo certo O modo automático nunca dá errado <risos> Ficar muito ruim Tá bom Do jeito que ficar, ficou, entendeu? É isso que vai acontecer Coço até a cabeça, até o chapéu Daqui vamos duplicar um negócio pro ombro vou Botar esse daqui com um offset aqui Então quando segura aqui, mexe tudo E vamos ver se esse negócio tá mexendo do jeito que é pra mexer Vamos colocar no modo de boneco Vamos lá, aqui mexe tudo Aqui mexe o boneco inteiro Ele não tem rabo, nosso dorimê. Eu vou fazer o rabo separado Isso, isso Eu vou, faz... Eu vou fazer esse rabo inteiro pra baixo que eu faço. Vou fazer o rabo vir inteirinho pra baixo Tá um exagero aqui de vértice, mas... Ah! <risos> e a gente pode fazer ele virar lá pra cima Mexe a cintura, mexe o rabo Depois a gente pode pegar esse rabo e subir ele lá pra cima Assim, ó Vai certo. Pronto, pronto, pronto. Vamos vamo fazer esses ossos grudarem agora nesse bicho. A minha ideia de que daria pra fazer isso meia hora foi ridícula. Agora a gente precisa rezar. Fazer o dorime mesmo. Material? É, não tem material nenhum. Textura. Eu tive uma ideia muito ruim. Eu tive uma ideia horrível. Eu me senti o um Grinch agora. Tava fazendo pra mexer só Ah, tá muito grande a influência É isso <risos> Ok Eu tive uma ideia horripilante E eu acho que é com ela mesma que eu vou, vou seguir <risos> Mano Será que dá? Que agora eu posso usar o próprio rato do Como a fonte das texturas dele Eu não sei se vai ficar bom Mas eu acho que tem toda a chance de funcionar Vamos pegar esse olho Achar ele onde ele tá aqui Será que essa é uma ideia boa, pessoal? Será que eu tô viajando? Essa é uma ideia horrível. A cruz praticamente já tá pronta. Tá, agora esta roupinha. Vamos dar uma invertida no X também. E Vamos colocar ela aqui assim. Oh, o ruim vai ser isso, né? Ele vai pegar as cores do, de, de partes que não, não deveriam estar ali, né? Tipo, a, a parte da cruz aqui. A não ser que eu faça umas, umas artimanhas assim. Eu acho que pode dar certo. Eu não sei se isso aqui vale a pena. Se vale a pena... Continuar com esse plano maligno Vamos diminuir E botar mais pra cá okay, eu acho que tá certo Foi a coisa mais estranha que eu já fiz Nesse canal, olha, sem dúvidas v Vamos botar Capa dorinética nele aqui A mãozinha dele, eu vou botar da mesma cor Do pelo, pra dar certo Então eu vou pegar isso daqui, ó Essa parte aqui, a gente tá finalizando A pintura do nosso rato, é o modelo 3D mais apressado do mundo, tenho certeza que vai ficar muito bom, mas é tão econômico que é bizarro, mas eu <risos> acho que é a única forma de fazer isso tão rápido, e aqui é outra parte interior, o que, que, o que aconteceu com esse vídeo, o que, que, o que é isso, o que aconteceu com esse canal, esse canal nunca mais vai ser o mesmo, depois desse rato medonho, ok já passaram mais 10 minutos, eu só vou arrumar esse rabo e a gente vai estar tá tudo certo Sabe qual que é a melhor parte? É que ele já tá na pose certa. Que é a pose T. Vamos ver se esse rato se mexe da forma correta só com o negócio automático. Nada nesse projeto vale a pena. Tá. Ok, ok. Ok. O rato do orime quase funciona. Aqui na perna as coisas começam a desandar um pouco, mas eu acho. Não, eu acho que é isso mesmo, é isso mesmo. Ok. Ok, o torso, o torso tá bem legal Tá bem legal, aqui mexe o rato todo Tá, vamos ver esse Ok O focinho dele meio que perde a vida Mas eu acho que foi culpa minha não ter feito Um, um bone pro focinho As orelhinhas Ih Essa orelha grudou as duas Nossa, isso daqui ficou bem errado, hein Vamos fazer de novo essa conexão Vamos ver. Muito bom. Agora ele tem um. Para o focinho fuc... <risos> O dele mexe. Ok, a cara dele tá muito mais preservada. Olha, olha, até que ficou bonitinho mesmo. Não, eu tô zoando, ficou horrível. Se isso aqui controla a capa. Controla a capa, controla. Controlou umas outras coisas ali, mas controla a capa. E o rabo? Ok, o rabo tá mexendo e o rabo tá subindo. Ótimo, ótimo, ótimo. O rato Dorimé como vive, está vivo? Acho que a pose mais correta seria virar um pouquinho para cá, levantar um pouco a cabecinha, baixar um pouco o narizinho. Eu acho que está mais parecido antes. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, gente? Eu criei uma aberração. Nunca vou conseguir me perdoar por ter feito o rato Dorimé. Vamos botar aqui only render. Esse é o rato Dorimé feito em uma hora e vinte. Eu tô muito triste. <risos> é a coisa mais horrível que eu já fiz na minha vida. Bye.